Neste módulo, aprenderemos um pouco sobre editar e formatar textos. Com a ferramenta Tipos, é possível criar blocos de texto, copiar conteúdo, selecionar palavras e frases para mudar e editar a formatação de um bloco. Na barra de propriedades, alterando entre as funções de caractere ou parágrafo, é possível configurar as características do texto. Como exemplo, o alinhamento do texto, recurso e tabulações, ajuste de capitulares, e outros ajustes no bloco do parágrafo. Ou ainda, na aba Caracter, verificar a seleção do tipo a ser aplicado, o tamanho, entrelinha, espaçamento e espacejamento. O texto pode ser editado na janela do editor de matérias, que mostra o texto com o layout que você formatou, porém, fora do contexto de página. Para isso, selecione o menu Editar, Editor de matérias.